O primeiro passo para fazer o balanceamento da sua câmera no crane é no eixo de tilt, onde nós iremos alinhar a câmera de forma a ficar com a lente voltada para cima. Então nós iremos soltar o parafuso aqui do motor de tilt e deslizar o eixo de forma que a lente fique apontada a 90 graus para cima de acordo com o equipamento que você estiver utilizando. Feito isso, eu vou tornar apertar o parafuso e vou ajustar agora a lente voltada para frente. Se eu soltar aqui vocês podem ver que ela vai cair para trás, ou seja, o peso está voltado para trás. Eu vou soltar o parafusinho aqui que segura o plate e vou ajustar a câmera deslizando o plate para frente até que a câmera fique posicionada de forma a ficar voltada para a frente. Em alguns casos, se a sua lente for curta ou uma lente fixa leve, vale a pena lembrar que você pode fazer o ajuste aqui embaixo no plate. Então nesse caso, você vai usar uma chavinha, soltar um pouquinho o parafuso e colocar ela um pouquinho ou para frente ou para trás voltar a apertar torno a apertar o parafuso e o objetivo principal é que independente do crânio estar ligado ou não eu vou posicionar a câmera em qualquer posição e ela fique parada isso mostra que o centro de gravidade da câmera está ajustado o próximo passo é ajustar o eixo horizontal então eu vou soltar o parafuso e vou alinhar a câmera horizontalmente dessa forma feito isso torno a apertar o parafuso eu tenho aí então a câmera ajustada horizontalmente e o centro de gravidade dela já está ajustado e o último ajuste a ser feito é no eixo que controla o movimento de pan. Nesse caso, eu inclino o bastão em 45 graus, verifico o balanço, nesse caso o peso está voltado para a câmera, vou soltar o parafuso e ajustar até que o eixo fique alinhado com o bastão, nesse caso aqui eu passei um pouquinho, ele está voltado um pouquinho para o motor, eu torno a colocar ele um pouquinho para frente e tenho que deixar ele ajustado com o bastão, dessa forma, torno a apertar, para eu saber que ele realmente está balanceado, eu posso virar para o outro lado, vou notar que ele não vai girar, ele não vai fazer esse movimento, ele precisa ficar parado. Feito isso, o seu crane já está ajustado e pronto para ser utilizado. Pessoal, ainda falando de estabilização, depois de fazer todos os ajustes físicos, eu preciso fazer também o ajuste na programação do meu crane, de acordo com a câmera que eu estiver utilizando. É claro que esse é um, um ponto um pouquinho dinâmico e eu preciso ajustar aqui a intensidade dos motores mediante a câmera que eu estou utilizando, o kit que eu estou utilizando. Nós temos aqui três intensidades, baixa, média e alta. Lembrando que a alta é para câmeras com peso até 3,5 kg. esse aqui é mais ou menos um mediano, certo? Então eu tenho uma 7R2 com uma 50mm. É um kit relativamente leve, porém eu estou utilizando no médium, se eu precisar utilizar câmeras menores, uma 6500, uma 6300 por exemplo, eu vou colocar aqui na configuração low, e se forem câmeras um pouco mais pesadas, câmeras DSLR como 6D, 5D e com lentes um pouquinho maiores, é claro que eu vou aumentar a intensidade. Isso serve para que os motores não sejam forçados com pouco ou muito peso. Então, se eu tiver uma câmera muito leve, mas a intensidade estiver alta, eu posso ter a trepidação dos motores. Se eu tiver uma câmera muito pesada e estiver na intensidade baixa, eu posso ter a desativação dos motores por segurança, então você pode notar que em algum desses casos os motores podem ficar aquecidos, tá legal? Então aqui, vamos voltar desde o início, Tá? essa é a página principal, para eu entrar no menu eu aperto para baixo botãozinho de menu, seleciono aqui a opção motor, apertando para o lado direito e através do dial eu seleciono baixa, média ou alta, selecionei a intensidade, aperto para a direita para confirmar, confirmado, vou voltar no menu principal, apertando para o lado esquerdo e eu tenho de volta aí meu menu principal, se eu precisar novamente alterar a intensidade, novamente menu, seleciono a intensidade que eu necessito, selecionei e está pronto para ser utilizado novamente. Para quem costuma conectar a câmera, existe também aqui a opçãozinha para que eu possa selecionar a câmera que está sendo operada, nesse caso eu tenho uma Sony, mas eu também tenho opções para Canon e Panasonic. Esse close aqui é caso eu não esteja utilizando, eu posso fechar a conexão. No meu caso está sendo utilizado Sony. Para voltar, aperto novamente aqui para o lado esquerdo. E esquerdo novamente para eu sair da configuração.